Apresentamos o S-MOOC Deficiência Visual, Características Patológicas e Ajudas Técnicas. Fernanda Ramos, Patrícia Agoston. Conheceram a comunidade ECOM, participaram em vários SMUC, um deles o SMUC Passo a Passo. Encontraram-se no ambiente de aprendizagem, conheceram-se melhor no grupo criado no Facebook e decidiram fazer algo em conjunto. Encontraram-se via Skype. Pensaram no SMOC que podiam propor e surgiu a ideia de criarem em conjunto um SMOC relacionado com a deficiência visual. Este SMOC aborda conceitos e patologias, questões relacionadas com a orientação e mobilidade, as ajudas técnicas e adaptações tecnológicas, e finalmente o Braille. Queres saber mais sobre a deficiência visual? Inscreve-te em ab 11ecolearningeu Início a 4 de julho. E tu? Já pensaste em criar o teu SMOOC? Sabe mais em ecolearning.eu